Olá! Para fazer a marcação de capítulos e subcapítulos, você deve selecionar o texto que deseja fazer a marcação. Clicar em Referências, Adicionar Texto e escolher o nível desejado. Pronto! Bom, é isso e obrigado!